Aí ele pegou, velho, mijou no copo com gelo e ofereceu pra mina. A mina bebeu pra... E a gente pegava os copos de vodka da galera e deixava de mijo. Caralho, <risos> a mina bebe. Mas assim. É... Aí tá pro cara, pro namorado. E o namorado bebe. Vê se tá bom, sabe? Chama o garçom fala isso aqui, tá ruim o garçom. A balada tá do mijo, velho. <risos>